É hora de definir o futuro. É hora de uma nova atitude em Ribeirão. Está no ar o programa de Gandini, Prefeito. Um projeto social conseguiu solucionar um problema que aflige milhões de brasileiros. Foi entregue hoje em Brasília o quinto prêmio Inovare. É, um juiz de Ribeirão Preto, no interior do estado, Renata, mostra como é possível tornar a justiça mais eficiente. E para isso ele saiu do conforto do gabinete e descobriu maneiras de melhorar a vida dos moradores de favelas da cidade. Por isso recebeu o prêmio Inovare, que reconhece a importância de práticas que melhoram o funcionamento da justiça. Esse é o lugar onde eu comecei um projeto que ajudou muita gente e que me fez trocar uma carreira bem sucedida de juiz pelo trabalho de ajudar diretamente as pessoas. Como juiz, me cansei de dar sentença sobre assentamentos irregulares e outros problemas que se arrastavam por 10 anos, 12 anos na justiça. Então, eu resolvi logo a causa dos problemas. Nasceu a ideia de fazer o Moradia Legal. Conseguimos melhorar a vida de 1.500 famílias fazendo o básico e sem dar nada de graça a ninguém. O que as pessoas precisavam e precisam ainda é de ajuda na lei para regularizar seus lotes, fazer uma reforma, ter asfalto, água, luz, esgoto, posto de saúde, o mínimo para se viver na cidade. Eu sei como é isso, minha vida também não foi nada fácil. Menino pobre que veio da roça morou na periferia. Sete anos de idade, João já trabalhava com o pai, que era meeiro de um sítio produtor de café. Nesse sítio, Adolfo, ele capinava, alimentava os porcos, cuidava da horta, nunca fugiu do trabalho e sempre ajudou seus pais. É, muito bom, desde pequenininho, sempre trabalhador. Carpi, um patrãoco de café, trabalhar. Dos 10 aos 12 anos, ele foi pra rua vender banana, balas, bilhete de loteria. Ele tem a sabedoria hoje da cidade grande e também tem a sabedoria da cidade pequena, do pobre. Ele conhece os dois lados, tanto do pobre quanto do rico. E pra ajudar a família, estudava de noite, trabalhava de dia, buscando sempre um ideal. Foi do interior. Pra... Com 14 anos, João e seus pais foram tentar a vida em São Paulo. Foram morar no Jardim Ângela, um dos bairros mais violentos da capital daquela época. Lá, ele trabalhou na feira, foi catador de papelão, ensacador de supermercado e office boy. Gandini só estudou em escola pública e só teve três meses de preparação para o vestibular. Estudou sozinho, com apostilas emprestadas. Mas aos 20 anos, ele entrou para a mais prestigiada Faculdade de Direito do Brasil, a do Largo de São Francisco, da USP. No Largo de São Francisco, formou-se em direito e se tornou juiz. Eu fui trabalhando, estudando, melhorando de pouquinho em pouquinho. E hoje eu quero dar a minha contribuição a quem mais precisa. Se meu pai se aposentasse como desembargador, ele ganharia mais dinheiro, teria mais status. Mas não. Ele escolheu ajudar os outros se candidatando a um cargo público como de prefeito. Dinheiro é importante, claro, mas não é tudo. Meu pai é uma pessoa extremamente humana, dedicada, que sempre se preocupa com os outros. E eu escolhi o PT por dois motivos. Primeiro, porque eu me identifico com a história do Lula, e agora, até a Presidente Dilma, eu vou poder contar com ela, com a grande ajuda dela, para governar Ribeirão. Hoje ele tem nova missão, ser nosso prefeito de Ribeirão. Assim como na vida, na política ninguém vence sozinho. Tive a ajuda de muitas pessoas, de todas as classes e condições. E elas tinham uma coisa em comum, o bom coração. É isso que anda faltando na nossa política, só com o coração a gente pode entender as necessidades e as esperanças das pessoas. É assim que vamos tornar Ribeirão uma cidade mais humana e feliz, mas para isso, é preciso ter propostas. Programa de Renovação da Cidade Com a ajuda da presidente Dilma, vamos implantar o Programa de Renovação da Cidade. Ele vai abranger todas as áreas, começando por saúde, educação e segurança. Estamos pensando a cidade como um todo, encaixando uma peça na outra, ouvindo os moradores para governar junto com o povo. E a minha primeira atitude será abrir mão do meu salário de prefeito. Vou exigir transparência total dos gastos e combater a corrupção com rigor. Meu único interesse na política é renovar nossa cidade. Nosso futuro a gente aqui é define, Ribeirão agora é Gandini. Homem de fibra veio pra renovar, com ele nossa cidade só tem a ganhar. Gandini, um pensamento novo, uma nova atitude em Ribeirão afinal. Cuidado do nosso povo Com justiça social Nosso futuro a gente é que define Ribeirão Agora é Gandinho Gandinho, uma nova atitude em Ribeirão